Aquele toque de mensagem E quando olhasse fosse uma mensagem sua Como antigamente Daquelas noites que antes de dormir Você mandava um boa noite pra mim E eu respondia dizendo que te adora E ia dormir feliz A que vontade que meu celular Tocasse aquele toque de mensagem E quando olhasse fosse uma mensagem sua Como antigamente Aquelas noites que antes de dormir Você mandava uma boa noite pra mim E eu respondia dizendo que te adoraria dormir feliz Você mandava um beijo, eu respondia um cheiro E o celular ficava no meu travesseiro Você que tocava pela madrugada A gente trocava mensagens apaixonadas Todas no meu coração Guardadas na caixa de entrada Mas eu não Envia logo seu amor Antes que eu enlouqueça Aqui que vontade que meu celular dogasse, que ele toque de mensagem E quando olhasse fosse uma mensagem sua Como antigamente Noites que eu de dormir você mandava uma boa noite pra mim, eu respondi dizendo que te adoraria dormir feliz. Aqui vontade que meu celular tocasse aquele toque de mensagem e quando olhasse fosse uma mensagem sua como antigamente. Naquelas noites que eu te Mandava um beijo, respondia um cheiro. Esse celular ficava no meu travesseiro. Foi sempre que tocava. via logo seu amor antes que eu enlouqueça. Você mandava um